Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser um vídeo de react que eu acho que eu nunca vi, Não, já fiz aqui no canal sim. E gente, eu tô assim, toda com essa maquiagem de it e tudo. É por causa que hoje é Halloween, dia 31 de outubro. Eu não sei se no dia que eu vou estar postando isso vai ser de, é, Halloween ainda. Gente, aí eu tô assim porque eu, hoje é Halloween e tudo. Aí eu tava gravando vídeo pro light. Agora eu tenho um, uma nova rede social. Porque... Antes tinha um TikTok Não, primeiro era o um Musical Depois o TikTok foi pro Musical Aí virou TikTok Aí tem o um, tem um Bilbo Que virou nós E aí tem um like Que eu acho que continua sendo like E aí eu entrei pro like né? E é isso gente, eu vou deixar o like Aí na descrição do vídeo pra vocês me seguirem lá Tá bom? E eu gravei é, acho que dois vídeos com essa, com essa make, com esse cabelo Tudo gente Lá no like. Então se vocês quiserem ver, ficou muito legal. Eu gostei muito. Se vocês quiverem, quiserem ver, entrem lá no like. E sigam, curtam meus vídeos, tá? Então é isso, gente. Vamos pro vídeo. Ah, eu nem falei o que é, eu vou reagir. Hoje eu vou reagir às melhores maquiagens artísticas, não as melhores do mundo, do Brasil e tudo. Acho que as pessoas consideram as melhores maquiagens artísticas de Halloween. Enfim, é isso. Que as maquiagens artísticas que aparecerem aqui, elas, elas também tem um vídeo de ensinando a fazer. Então se vocês quiserem aprender como que faz essas maquiagens artísticas, eu vou deixar o link desse vídeo aqui que eu vou reagir aí na descrição pra vocês verem, tá bom? que primeiro, essa maquiagem que, nossa, vocês viram ele no começo, gente? Ela é muito legal. É claro que a gente não vai ver o DIY todo. Olha, gente, que legal. Parece que ela tá puxando mesmo, assim. Gente, eu acho essas maquiagens muito legais. É, eu queria muito fazer, mas eu acho muito difícil e eu ia ficar irritada. Enfim, então eu só faço isso aqui mesmo. Tá tudo ótimo, né? Mas, ok. E essa daqui, gente, eu não lembro. Eu não sei se é o 101 Dautas, não. Não é. Eu acho que é da Pequena Sereia. Essa mulher tá... Tá com a maquiagem da Pequena Sereia Não da Pequena Sereia, mas daquela mulher lá Amar Não sei se é bruxa, não sei o que que ela não. Mas eu sei que ela é má, <risos> só sei isso Mas eu acho que é da Pequena Sereia Eu vou, se ela for da, É, eu acho que é da Pequena Sereia, sim Eu vou deixar aqui, gente, a foto ó, E qual o filme que é escrito aqui Porque eu acho que é da pequena da sereia lá, né? Não sei se é pequena sereia, sei lá, da sereia. É que agora ele aqui primeiro tá mostrando o DIY primeiro, não tá mostrando a maquiagem completa. Então vamos ver que o DIY, não vamos ver tudo, mas vamos ver que. Eu acho que vai ser tipo um lobo, alguma coisa assim. Né, porque tá meio óbvio. Ah, é, é uma raposa, é uma raposa. Uma rapo... Deve ser uma raposa sinistra Alguma coisa assim Ah não, é uma raposa fofinha de Halloween Ok, mas uma raposa fofinha Eu gostei, eu gostei Agora essa daqui, gente O que, que será essa, essa maquiagem aqui? Aqui ó, gente Eu acho que essa maquiagem vai ser aquelas bem Não tradicionais Mas umas que bastante gente faz, né Que é o esquinho assim na boca Com os negocinhos assim, tipo uma caveirinha Só que do lado aqui a gente, não passou o final da maquiagem, então tá bom. Mas gente, olha isso. Que Ih, aquela mesma menina, de antes Gente, credo. Olha ela, passa muito, ela passa quase no corpo inteiro assim, metade assim daqui do colo até para cima. Gente, é muito maquiagem que que usa, né? Mas oi bota além. Nada. Não, gente, até que não gasta muito não, achei que era mais. Eu achei que eu fazia mais coisa, mas, gente, fica muito bom. Fica meio bizarro demais, ok. Prefiro meu it aqui, prefiro muito mais meu it do que isso aqui, né, gente? Isso aqui é... é me... A próxima deve ser do Smurf, né? Porque tá todo pita Ai, gente, fala mais coisas sem sentido nenhum. Mas, ok. Ah, tá, caveirinha mexicana. Ué, por que, que ele tá com esse negócio na cabeça? Não é mexicana? Entendi, mas ok. Qualquer coisa, gente. Se eu não entender algumas, algumas coisas, vocês me expliquem aí na, nos comentários, se vocês entenderam, entendeu? Ih, falei muito entender, muito entender gente. Ó, oh, folhinha. Ah, deve ser tipo o efeito do, do Snap ou do Instagram, né? Que as pessoas, às vezes, fazem de efeito do Snap ou do Instagram. Parece ser, né? Por enquanto parece. Nossa, gente, credo. Não é efeito, não. É, não, é feito, não. A moto passando. Não é feito não. Ai, olha, gente. A pessoa acha que a pessoa é linda e quando tira o negócio... Ai, que maravilha, hein? Adorei. Até que eu gostei dessa. Eu fiz aniversário dia 26 de outubro. Eu faço aniversário no mesmo mês do, do Halloween. Quase no mesmo dia. Quase, gente. Porque eu faço dia 26. Halloween dia 31. Então, se vocês quiserem ver as fotos do meu aniversário e tudo... Era uma festa surpresa que fizeram pra mim. Se vocês quiserem ver a foto do meu aniversário, tá... No meu Instagram, que também tem na, na descrição, tá bom? Tirei foto com o Todd do bolo e tudo. <risos> Olha aqui, gente. Essa aqui eu achei uma maquiagem artística. Lá essas coisas, né? Mas ficou boa, ficou boa. É, deve ser outra caveirinha mexicana ou uma caveirinha normal. Eu não sei. I don't know. Ai, tô caindo aqui. viram É uma caveirinha colorida. Ó, oh, até que ficou legal essa. Se vocês gostam de Halloween, comentem aqui se vocês comemoram Ou aonde vocês moram Aonde vocês moram eles... Ah, gente, ó, outra caveirinha, tá vendo? Essa aqui é mais simples também Mas se onde vocês moram... Caraca, gente, ficou muito legal Essa ficou mais... Mais... Como se pode dizer? Mais... Não sei explicar, gente, mas ficou mais... Mais normalzinho Podemos dizer assim Ok, então gente, comentem aí se no lugar onde vocês moram, vocês é, é o pessoal aí dessa cidade comemora o Halloween, ou ninguém tá nem aí, ou, ou todo mundo gosta. Enfim, na minha cidade, hum, o pessoal é mais ou menos tipo, eles gostam do Halloween. Aqui ó, gente, como já tinha mostrado no começo, ela é um. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito, muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra me ajudar ajudar todos nós que tá arrumo aos 300 inscritos agora, que agora a gente foi pra 200 inscritos, gente. Já faz até um tempinho. Mas, a gente, já foi pra 200 inscritos. Muito obrigada, gente, a todos vocês que se inscreveram, tudo. E é isso, gente. Então, se inscreva aí no canal, porque é muito importante pra gente, pra mim... Pra gente poder crescer com essa família incrível. Então é isso, gente. Um beijo e tchau. Até o próximo vídeo.